E aí galera, agora é... eu vou é... sim, anos, <risos> <sim, risos> né? eu, eu mas estou elegante, mas o monarca, o monarca vai falar do empatório é... né? oh, chato, tá é, e também ganha acesso aos nossos concursos de sorte, porque a, a Caixa tem uma lei burocrática chata, é o Bolsonaro. eu vou postar, eu vou pedir uma dúvida, mas ser. depois é. lá no futuro, ver se consegue pôr para mim o que eu queria ver. A pode... Se você quiser mandar uma pergunta para o Eduardo ou para a gente, basta entrar no nosso site, comprar Flow coins e mandar. A primeira, as primeiras cinco perguntas são 200 Flow Coins, as cinco seguintes são 400 Flow Coins e as últimas cinco são 600 Flow Coins. Que é mais ou menos 60 reais. Eu achava que era de graça pra mim. rapaz. talista aqui, rapaz. Tô cagando com o no chão. Cara, ela tá mandando inclusive e mandou pro Lula uma parada, não foi? Eles estão tentando ah, pensar. Eles tão, Isso. China, Índia, Brasil, Estados, Estados Unidos. Unidos. Mano, eu queria muito que a gente tivesse o Elon aqui no Brasil. Quem sabe? Ó, oh. você explica para caralho. É mano, com certeza. E o que que falta? É um pouco de merda isso aí, né? Por quê? Porque o Trump já não tava lá. Não, eu fiquei um pouco com a sensação que um estadunidense tava usando a gente de otário. Mas por quê? Não, Não que a gente perderia nesse sentido, mas pô, eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Que por que a gente não entrou na, na OCDE lá? Por que a não destravou o certo disparado? Parecia muito que, na não minha visão é de lei, é basicamente é o seguinte, eu e aí o Brasil, entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão, ficou que a gente não viu muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade, tá é. Resgate, perdeu, não, não peguei isso. É claro que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter um institucional com a China. Não dá para você fechar a cara com a, Sim, a claro, China. Claro, Isso, né? Porque, imagino a China realmente tem uns problemas no sentido que tem um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito. Porque enquanto ela é um parceiro comercial e está... Aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e de dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um será pouco. Que história... Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A chique preta nesse sentido agora, nesse exato momento, né? Sim, O sim. Bolsonaro deu a declaração dele sem bilhões de dólares... Dólares ou reais? Reais, ah, né? Não sei. Em bilhão de, de algum dinheiro aí muito... <risos> <que esco> <risos> então, foi o pegar da do... moeda de verdade, é só um crédito. É, sai tá fora Banco que... Central. <risos> Falou ela, pode entrar, <risos> que, inclusive já entrei com uma grana, mas... Agora, agora tá bem da tá agindo com uma criança. Ótimo, pode ligar né? A repetição também do cara, né, mano? É, eu entendo, mas tipo, ok, ele tá sendo pensei, muito liberal, pensei... mas ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? É isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse. Eu gostaria sido mais. E, tipo, em vez de trocar a porra presidente, tipo, por tira o monopólio da parada. da parada. Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Por que, que você vai atacar um sintoma em vez de, de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. É. O Digmar fica de birra com vocês. Por que, que ele é um inimigo político de vocês, tão forte, Ferrinho? Porque tá. Isso? Pergunta. Tá rolando negociações do governo Bolsonaro, né? Sim, alguma então, coisa. tem que ser. Como... de certa forma. Mas, mas. estatais? Não, teve uns. Teve um, tem umas paradas que cheiram muito mal ali. Qual é a não? Mas, é pra, é, tipo. Pra, meio, pra bom entendedor, às vezes, meio palavra é basta, né? Tudo, tô... eu tá ligado? Para com É, que eu, tô... eu tô... Tá para... <risos> <risos> não, achei que você Pode tinha pensado em alguma coisa. É, <risos> mas, vezes meu, tem... Dá pra ver algumas decisões que, tipo. Ah, mano. mano eu já vi uma, argumento uma vez. argumento que a lei talvez esteja um pouco. precisando de atualizações, né? Não, não precisa. Você vê, a PRI tem é um primeiro passo em direção, em direção a de uma é realização. Isso, é isso. Ele só... É, é. Exatamente. O dólar é muita grana. Nossa Senhora. Deve ser real, viu? Porque esses caras roubaram muita grana. 32 bilhões. Ele de... é estatizante. É. Porra. E Luna? E Luna? Esse... É, mas foi por isso que ele foi escolhido. Ele, é general, é. ele foi escolhido. Pensando em generais. Tipo, ele, sente, ele sente que o ciclo de poder dentro do, ex do exército não. é ciclo de poder favorável a ele. Bonar, se você... Sei lá, alguém muito foda, tá ligado? Não. O amor, o é um problema que está acontecendo cada vez mais. O Trump tem é sido banido do, do Twitter, na minha opinião, o Porra, sintoma. É o, Alex, o Alex Jones tem sido é banido de todas as redes sociais. Por mais que ele seja um lunático, um tá ligado? Não dá pra banir é, expressão. Porque Isso aí eles, é errado. Ele é lunático. Se, se o cara é um lunático, tem que expor a, a, a unicidade do cara, porque aí vai ficar. Sim, isso é um é lunático. Olha lá, ele é um lunático, tá todo mundo vendo. Então, esse ele cara é um lunático. É o cara que. É. Como. Mas é, é foda porque não é real, tá ligado? Não existe comunismo. Nem a China é comunista mais, tá ligado? Mas é claro, eles são altos, tá fácil de pegar as drogas, Liberação, por de... favor. É. Que é de liberdade. E legalização das drogas, para mim, é uma pauta sobre liberdade. Assim como legaliza... assim como as pessoas podem ter arma em casa. Vamos assim lá. como as pessoas podem. Casa, tipo, as pessoas podem e que tem a ver com as armas? Eu assim, isso. Eu dizer, segundo os Guns. Por que? Não entendi. Porque se é muito fácil provar que alguém tá, é tráfico de drogas. Você pode só também plantar uma droga no carro e levar ele peso. E não. acontece muito no Brasil. Não, o fato é... Assim. Sei, ó... O um, um fato é... A gente é um dos países ah, não que... Não sabe? Você tá ficando na rua, cara. Vai lá pra andar na rua, na, na favela, pra você ver se vai ficar tranquilo. Vai ah, lá pra você... Holândia, tá ligado? Não é como se a gente estivesse vivendo no paraíso. paraíso. Acho que vai, sabe por quê? Por, por vários motivos. Primeiro, porque... A partir do momento que é legalizada a parada, vocês que a FARC que vai dominar? Não. O agronegócio. Você acha que f... o agronegócio vai pegar os trator dele, vai pegar e falar, puta, esse terreno aqui tá comigo? E o mas dá, vai largar a água? Qual é o papel do Estado? Não é vai defender só. nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes. Então, mano, se eles começarem a guiar, vamos pra guerra então, não é isso? Bora ver é isso. Como é que vai dar a oportunidade e... deles terem tudo legal? Você acha que eles só traficam maconha? Obrigado. Deixa que. Por que é que você, hum. sei lá, vamos convidar aqui ó, as pessoas a reflexão. Quem é que nunca discutiu com o pai, com a mãe, com a namorada? E por que, que você não esfaqueou a tua namorada? Por que, que você não quebrou ela na porrada? Porque eu sou uma boa pessoa. Porque você vai... é traficante, tá ligado? Você só conhece os <risos> caras da TV. É sério, mano. É porque é sério, velho. Você não sabe se os moleques faziam outra coisa. Então, então mano, chega... mano chega... o Estado de... cabe coibir esse cara. Não cabe coibir a liberdade individual do cara. Porque, vamos ser sinceros, fumar um baseado e tomar um litro de cachaça quem, que, quem que vai ficar fudido primeiro? O cara que fumou um baseado ou o cara que tomou um litro de cachaça? Tá? O cara fumou 10 baseado. E fumou 20 baseado. E aí ele tomou um litro de cachaça. Quem que vai se fuder mais? O cara que, então a gente já, já dá liberdade pra pessoa usar drogas e se corromper, Entendeu? Então não faz Eu sentido uma distância diferente porque tem um contexto histórico totalmente diferente. A gente sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando é, proibiram o álcool. O que, que aconteceu? Deu merda, porra. E tá dando mesmo. O é que é um errado também. As taxas são erradas. Bando de. Bom, 50% Mas isso sempre vai ter. Além disso, a gente existe, Mas não a lei existe pra acordo. É uma, é uma ideia. A questão não é que. Zero. Tá nisso, né? Os Estados Unidos. Tá a Os já discussão os ah, marcos. Tá ligado, tá ligado? Olha o AS aí. Pasta base num helicóptero pra caralho. Mas não, você não vai chegar em 1% do total de droga que realmente entre e sai. As pessoas nunca vão parar de usar droga. É do ser humano. A gente usa droga 10 mil anos atrás e a gente usava droga. Isso faz parte do nosso instinto buscar novas experiências, tá ligado? Não vai mudar Você só assim? Não. Eu faço sexo também. bunda mesmo naquela cadeira, ele meio desconfortável. A questão das drogas e é liberdade individual, cara. Não, é, não eu vejo é é saudades. É igual para a sociedade. É diferente. Não é saudável para a sociedade você ter um monte a de. Arma, tipo, de... te previne contra um criminoso, ela te dá a legítima defesa. A única que uma mulher tem de bater de frente com um cara de 100 quilos é essa, um e E eu sou a favor disso. Ah, eu, eu acho que tem que ter Eu acho que todo ser humano que porra, tem, passou psicotécnico, é maluco, tem que ter uma arma em casa. Eu gostaria de ter uma arma em casa. Mas a você se... não passar? <risos> <risos> você está fazendo com o cara que é traficante também vai ser um estrupador entendeu não então, o cara não é um tirar tipo daquela é, com, é que você está olhando pro tráfico do morro hum. mas você acha que esses playboys como eu compro maconha onde errado existem muitos playboys tá plantando ou não mas existem <risos> eu não muitos <risos> playboys que plantam. eles pegam alugam apartamento na paulista e fazem uma uma plantação hidropônica dentro do negócio e vendem só para os Ele mais é um traficante. mais sofisticado bem é traficante Entendeu? O traficante não é só esse cara o cara que vai pegar uma arma e vai sair pra estuprar porque ele quer. Eu também quero é, que você quer é E aí, depois, a começa a ter O álcool é legal. Uhum. Essa é a parada, tá ligado? O álcool é legal. Se a gente vai liberar uhum. uma droga... Eu acho que a gente tem que, que te tirar a taxação do álcool, que, que tinha isso. É. você libera a maconha, você facilita o acesso, tem muitas... Pra... Você eu você... quero tudo. Eu quero liberdade. Eu... Mas eu tô usando o argumento Cara, da... você tá falando isso... Não, mas... Bom, a gente pode ficar nesse tema das drogas infinitamente. Eu acho que... A sociedade perde em não é, reconhecer esse mercado legítimo, como os países mais avançados do mundo estão fazendo, como Israel tá... Quero ver se você não fuma uma Eu, fui de lugar, lá. eu fui lá, você foi? Que já tinha pessoa pessoa se matar, se ela quiser. Pô, cara, você, você gostaria de morar na cara? Toma da, da, das drogas serem ilegais? Porque. O é, que é isso? Não, não estou falando isso. Eu estou falando tá. que se a gente tiver um ambiente legal desse comércio, talvez. Não fosse a cocaína o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar, entendeu? Talvez o mercado estivesse mais avançado e talvez o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar fosse menos prejudicial a ele. E, e outra, eu não sei, sabe sabe o que, que me deixa meio triste? É que... Não tá, não tá... Abre aberto. seu coração, coração vou, lá. Abrir, lá. vou abrir, vou abrir. Aperta. Que não está melhorando a situação, entendeu? Por mais que porra, a gente coloque um monte de cara lá na, na, na, na fronteira para pegar o triplo, o quádruplo, o da, das apreensões relativas ao ano passado, por mais que você fortaleça a, a lei antidrogas, na história da humanidade a gente não, a gente não vê isso diminuindo. E eu, eu sou muito cético. Opa, que isso? Não no mundo assim. E achar acha? que